Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal Eu e a Thaís estamos aqui numa lenda nova, né Thaís? Isso mesmo Uma casa, pelo jeito, uma casa enorme, né? Isso Essa casa aqui, pessoal, ela não tá há muito tempo abandonada Até mas... deu para ver ali, né? Ó. É. Mas o que passaram pra gente é que morava um pastor aqui nessa casa aqui com a... com a sua família E disse que numa noite entraram um pessoal aqui e executaram ele, mataram ele Nunca foi descoberto o porquê que ele foi morto, por que mataram ele, né, Thaís? Porque ele disse que era um, ele era um cara que todo mundo gostava dele, Sim. né? Sim. Ele era bem religioso, todo mundo gostava dele. Diz que entrou um pessoal que executou ele. Depois a família não conseguia ficar mais na casa e abandonou isso daqui. Dizem que é assombrado. Ela fica na beira de uma rodovia, né, Thaís? Isso, até desculpa aí pelos, pelos barulhos dos caminhões é, aí. uma rodovia onde passa muita carreta, muito caminhão. Então a gente vamos entrar aí dentro, vou mostrar tudo pra vocês. E a gente passa o K2 com a coisa. Tá bom. Certo? Galera, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like, segue a gente no, segue a gente no Instagram. Ajuda a compartilhar o vídeo aí pro canal crescer cada vez mais. Compartilha com os amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Compartilha com todo mundo aí. E galera, bora pra mais um vídeo. Tiago, esse cômodo aqui, ó. Tá aqui fora, ver né? Eu tentei abrir ali, Tais, não, não abre. Eu acho que é lá por trás, pra encolher na janela. Depois nós vemos lá. Ó, provavelmente foi por aqui que eles arrumaram a porta. Tá ah. aí, tá vendo? Sim, ó. Ó, arrumaram a porta. Pode ver que ela tá até travada, ó. Tá vendo a lingueta dela? tá isso Arrombaram a porta e executaram ele. Olha aqui, ó. Interfone telefone tudo quebrado. A gente acredita que isso não faz muito tempo, né, Thiago? Não foi passado para você, foi? Não, quanto não tempo faz? Não, foi aí? passado quanto tempo foi. Mas eu acredito que não foi muito tempo, porque parece que uma casa tá... Tá até menor, nova, ah, ela viu? Tem telefone ali, ó. O que triste, né, a história, né? E o pessoal ali uma um né? Ah, sim. Aqui é ladrão. O é esse? Tem. Tiago, falaram pra você em que como do que foi? Não, não falaram. Oh, que... Olha, Tiago, olha lá. Ah. Olha lá, perda de churrasqueira. Nossa, crias, é hein? grande aqui, hein, cara. É, cadê lá? Ó, uma... oh, Ana Camila, Cam... Cam... Cam... será que é filha dele? ou Alguma coisa? Não sei. Ah, que era de... de criança mesmo. De criança, né? Aonde? Ah, tá vendo? Sim. Muito olha, tem um monte de nome, um né? monte de coisa. Por mil vezes, beijarei tuas lágrimas. Filho Eu me amo. Quem vai me impedir de amar? Que estranho. Será que era algum né? filho revoltado, ou alguma coisa? Ah, pelo jeito, isso aqui parece menina. Mas, ó, tá vendo? Esse símbolo aqui sim. Estranho. Parece um deles complicado. Estranho, é aqui, tá vendo? Sim. E a casa não é tão alta. Nossa, pisou, deixa eu ir para fora, velho. Não, não, olha, tentar subir aqui. Será que tem alguma coisa aí? Tentar subir aqui. O que, que é aqui? Tentar subir aí, velho. Tá. O banheiro. Olha o outro livro. Olha, Thiago, tá novinho armário, escu... o armário, as coisas. Olha. Olha, Thaís. A cordinha da descarga. Ele... A ah, pessoa colocou por lá cima. Colocou em cima. Tenta abrir isso aqui. Hum, não, não, não precisa abrir porque... é. Caraca, velho. Então eles estão tentando desligar? Sim, dá as marcas. Ó esse quarto aqui. Nossa. Estranho o piso, ó. Nossa, tem que ter o um ar condicionado ainda. E não roubaram, porque vieram roubar fio, e ah, não roubaram o ar. Tentar, Tentaram arrancar? Pegou. Esse quarto é grande, Thiago? Olha aqui marca de pé. Sim. Porta grande, a duas janelas. Esse aqui é ser é? o quarto pastor. É provavelmente. Né? Sim. Eu acredito que sim, né? Ai, que susto, Thiago, velho. Dá uma olhada aqui as É uma casa até grande, né? Ali nós veio, né? Isso. Aqui devia ser é a sala. Ah, provavelmente. Olha essa porta? Sim. E Tô trabalhando. Por lá mesmo, hein? Entra. Entraram pra entra. tá lá Tem outro quarto aí? Nossa, cara, que Olha a televisão. Ó, oh, o pastor, ó. Esse quarto já é mais pequeno? É, também prevenir, tá tá vendo? Ó? Essas madeirinhas aqui, ó, para não abrir. Pra tá não lá? abrir mesmo. Isso aqui tivesse um escritório, uma coisa aí. Pronto, pode ser. Sala. É, a sala. sala é é. Tá vendo? Vou passar o K2 daqui já, o é que você acha? Aí é depois dá a volta lá por fora e ver aquela churrasqueira. Uhum. Bom pessoal, vou ligar o K2 aqui e vamos ver se tem alguma presença. K2 ligado, ó. Se tiver alguma presença aqui. Caraca, velho. Essa casa é meio estranha. Sinistra, entrei. Se tiver alguma presença aqui, ó, coloca nesse aparelho. Diz como um pastor foi executado aqui nesse. nesse local. Ó, você viu? Eu vi. Ixi. Oh, oh, oh, oh. É você, pastor? Ixi, Maria. Opa, opa. Você viu? Não vi agora. Chugou lá no meio. Ó, oh, ó. Oh. Feita. Tiago é o pastor. Você está aqui, pastor? E Você viu? Tem tá incomodado com a gente. Ó. Caraca, tá isso. Só vermelho agora. Tchau, tchau. Temos sentido já é estranho já. Tem gaveta aqui, cara. Escutou? Escutei. Na churrasqueira aí. Tem alguém aí? É, vou desviar o um caduço, mas vou ter presença já. olha aquele cômodo aqui, ó. Né? Porta lá tem churrasqueira ali. Ué, ah, e essa porta aqui Aqui, aqui, ó. Aqui parece um outro combo. E aí tem um negócio também só: o sapão aí ó, senão é sua cabeça. Um, um banheirinho pequeno. Tiago, mas aqui não é de torneira. Thaís, você não mostra aqui não Para mostrar a bola de empresa. Mas esse calendário aqui de 2015. Então deve ser recente, então. Pelo menos não, 2015. Deixa o rasqueiro ali. Essa porta que estranha. Aham. Uhum. Cuidado. É um buracão aqui. Hein? Uhum. A gente não viu Acho que eu vi. Olha, aqui era uma área de lazer dele. Nossa, da família. Forno. Assim, piscina, então, às vezes no meio desse mato aqui, ó. Ah, piscina, né? Sim. Aqui eu acho que era pia. Aí no meio desse mato, né? Pia? Uhum. Hã? O Thiago tá falando que acho que aqui poderia ser piscina. Aí, isso é um isso. Aonde? Que? Corda? Ué, tem um nó. que aí? Olha, isso aqui tudo preto, eu vou Ué. o que, que é isso? Pessoal, alguém de vocês sabe? Um cômodo no final da. um fundo da casa, um buraco no meio, umas Mas grade, viram? ó. um buraco lá, E um buraco ali. Será que era alguma coisa de defumaço? Tem sim? um cheiro estranho aqui. Um cheiro, não sei nem dizer, parecido com o que é esse cheiro tá é vendo. De... Nossa, cheiro é já mais construção, tá vendo? Tinha, mas tá matagal, velho. Vamos lá, pra lá, Thiago. Tá a casa do pastor tá de parabéns, hein? Casou, tá hein? casão hein, Thiago? Casou, tá Galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. É, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu e a Thaís voltem de noite aqui para fazer um, um contato. A gente sabe que tem alguma presença ali, não sei se é do pastor, o que que é, mas que tem alguma presença, tem. Que Lembrando que falaram pra gente dizer, a gente não sabe se é verdade. Não sei se é, não sei se é verdade isso daí. A gente pode procurar alguém aqui, Tiago, que aqui é uma rodovia, a gente pode procurar alguém para perguntar se essa é a história mesmo. Mas deixa nos comentários se vocês quiserem que a gente volte aqui de noite, que é um local longe, né? Isso. Aí a gente acaba voltando aqui. Mas é isso aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, segue a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, Falou. fui!